Olá pessoal do grupo Diferença de idade nos relacionamentos Então, o que vocês acham dessa diferença toda aí? Quem vocês procuram? Mais novos ou mais velhos? Eu procuro gente que tenha o um sentimento para me transmitir é Indiferente à idade Porque eu não julgo para não ser julgado Certo? E aí? Tudo bom então, boa noite e até mais.